Bem-vindo ao projeto Gracie ao é vídeo de aprendizagem sobre como construir a sua própria loja online. Hoje em dia, pode comprar quase tudo online. Devido a esta acessibilidade, as lojas online têm vindo a tornar-se cada vez mais populares e mais fáceis de criar. E ainda há muitos aspectos a considerar antes de começar a sua própria loja online. Neste vídeo, exploramos aquilo em que tem de pensar ao estabelecer uma loja online e que considerações têm de ser feitas, tanto de um ponto de vista criativo, como técnico e financeiro. Antes de criar uma loja online, quais são os aspectos importantes a considerar? Quem é o seu público-alvo e quem são os seus clientes? Basicamente, quem irá comprar o seu produto e a quem está a tentar vender o seu produto? Se estiver a vender brinquedos para crianças, o seu principal público-alvo serão as crianças e os pais. Se o seu produto envolve espetáculos de palco, o seu público-alvo poderá ser pessoas interessadas em dança, arte, cultura e turistas. O que está a vender e qual é o seu produto? Se o seu objetivo é levar pessoas a visitar um museu, precisa de compreender que leva mais tempo a explorar um museu do que simplesmente encomendar comida online. Tem de considerar o que as pessoas precisam quando visitam um museu. Talvez queiram saber mais sobre o conteúdo da exposição, estacionamento, restaurantes na área, quanto tempo leva a completar uma visita completa e muito mais. Desta forma, é essencial pensar sobre qual é o seu produto e o que as pessoas precisam de saber para se interessarem, bem como investir tempo e dinheiro no seu produto. O que diferencia o bem ao serviço que pretende vender? O que torna o seu produto especial comparado com outras ofertas? que é que as pessoas devem visitar a sua loja online e não ir a outras lojas online mais familiares? Um bom conselho é para investigar os seus concorrentes. O que é que os outros têm para oferecer? Como é que eles promovem os seus serviços? Como se pode diferenciar deles? Que imagem pretende representar na sua loja online? Há sempre expectativas ligadas a serviços e produtos. Quando se entra num restaurante de fast food, espera-se um layout diferente, cores diferentes e uma atmosfera diferente de quando se entra num banco. Portanto, é importante pensar na imagem que se deseja retratar e mostrá-la na sua voz online. Quer mostrar uma imagem criativa, colorida e lúdica? Quer trabalhar com cores mais escuras, mas elegantes? Isto deve estar sempre ligado ao seu produto, ao seu atributo único e ao seu público-alvo. Se está a promover algo para crianças, cores mais brilhantes são mais adequadas de quando oferece o seu produto a entusiastas de ópera. Encontre mais informações detalhadas sobre como se preparar criativamente para a sua loja online no módulo 3.2 do projeto GRACE. Antes de poder começar a sua loja online, também precisa de considerar para onde está a vender. Está a promover localmente, a nível nacional, em toda a Europa ou a nível internacional? É isto que decide que línguas e métodos de pagamento precisa de ter na sua loja online, bem como leis, às quais têm de aderir quando vende algo. Continuando a partir do último ponto, qual é a sua política de devolução e reembolso? Há um contexto legal para isto, mas há também algum espaço de decisão do seu lado. Como aceitará as devoluções? Como as reembolsará? Quanto tempo leva uma devolução e um reembolso? Há muitos portões de informações disponíveis online para encontrar mais informações sobre este tema. Não se esqueçam de se informar sobre as leis de vendas online, como estamos falando de um negócio online. Os Impostos são difíceis de lidar, mas são uma necessidade na nossa vida profissional e privada diária. Ao estabelecer uma loja online, precisa de estar ciente dos diferentes impostos nos vários países e quais são as leis fiscais válidas para a sua loja online. Além disso, não se esqueça de pensar no câmbio da moeda. Na loja online, se vender para países com moedas diferentes. Encontre informações mais detalhadas sobre o aspecto legal no módulo 2.3 do projeto Grace. Depois de esclarecer todos os outros pontos, abordamos finalmente o design e layout. Antes mesmo de começar a pensar em software e custos, Precisa de pensar no nome e nome de domínio ao nome do website da sua loja online. Também precisa de verificar se o nome de domínio está disponível. Pode verificar isto em sites de web hosting e outras páginas, por exemplo, United Domains. Após clarificar o um nome e o um nome de domínio, pode começar a pensar num plano de marketing. Durante este passo, é preciso pensar onde quer promover o seu negócio. Onde está o seu público? Como pode alcançá-los? tipo de promoção pode ser interessante para eles, e levá-los a pedir mais informações? Isto começa com uma simples questão. Faz o um marketing por si próprio, ou contrata um profissional para fazer o um marketing por si? Sem dúvida, os profissionais parecem ser uma escolha melhor, mas também tem um custo. Ao mesmo tempo, é preciso ter em conta o seu orçamento. Tem orçamento para iniciar uma campanha de marketing profissional com outra empresa? Qual é o plano de custos quando, portanto, promover algo? revistas online ou redes sociais. Apesar da opinião popular, a promoção nos meios de comunicação social não é tão fácil e gratuita como se poderia pensar. Para além do aspecto de marketing, também tem de considerar os custos da sua loja online e do próprio produto. Quanto custa criar a loja online, quanto tempo e dinheiro vai para a manutenção e quanto custa a produção do seu produto. Se está a vender bilhetes para algo, tem de considerar como encher a sua loja online ao longo do ano haverá sempre ofertas e eventos ao longo de todo o ano ou haverá uma época baixa como pode fazer a ponte entre essa época baixa Criar um logo Depois de ter criado um plano financeiro e de marketing pode começar a criar a sua identidade visual Pense na imagem que deseja retratar e deixe influenciar o desenho do logotipo da sua loja online A identidade visual é importante uma vez que suporta a marca e permite que as pessoas se lembrem mais facilmente dos seus produtos e da sua loja online. Se não estiver a contratar um profissional para criar o seu logotipo, pode também criá-lo em softwares de design como o Canvas, que está disponível gratuitamente online, ou o Adobe Photoshop, se já estiver na subscrição. Há muitos artigos úteis e instruções e vídeos online sobre como criar um logotipo apropriado, e informações mais detalhadas sobre finanças, marketing e identidade visual das lojas online no módulo 3.2 do projeto Grace. Assim que tiver todo o marketing e orçamento planeado, poderá continuar com os aspectos técnicos da sua loja online. A internet oferece muitas escolhas diferentes de software e website hosting para lojas online. Algumas mais fáceis de utilizar, outras um pouco mais complicadas, mas oferecendo mais características e opções para criar a sua loja. Encontre exemplos de software e mais detalhes sobre as vantagens e desvantagens das funcionalidades no módulo GRACE 2.3. A menos que já estejam ligados ao serviço de loja online que está a utilizar, terá de instalar um método de pagamento e um fornecedor. Para tal, deverá considerar novamente para quem está a vender. Algumas pessoas estão habituadas a pagar online com PayPal ou outros métodos de pagamento rápido, enquanto outras pessoas podem estar mais familiarizadas e confortáveis com o pagamento por cartão de crédito ou débito direto. Antes de decidir sobre os métodos de pagamento a instalar, informe sobre as condições contratuais. Quanto é necessário pagar ao fornecedor do pagamento? Qual a percentagem que recebe das transações na sua loja? Escolher um método de entrega. Quer esteja a vender bilhetes, um produto ou conteúdo digital, há sempre a questão de como o cliente irá receber a sua compra. Os conteúdos digitais podem ser enviados através de um link, mas enfrentam sempre o risco de serem partilhados legalmente após a venda. Os bilhetes podem ser enviados por correio eletrónico e podem ser mostrados por validação digital ou ser impressos em casa. Se for necessário, enviar o seu produto ao cliente é melhor informar sobre as possíveis transportadoras no seu país e saber mais sobre os seus preços. Alguns serviços de entrega também oferecem preços especiais para negócios e empresas. Não se esqueça de informar os seus clientes sobre a duração aproximada do envio, possíveis taxas alfandegárias, a pagar e match de envio. Uma necessidade para cada loja online, feedback e apoio ao cliente. Como podem os clientes contactá-lo, se tiverem um problema, se tiverem encontrado um problema ou se quiserem dar feedback? Deixará que o contacto fornecendo um endereço de correio eletrónico? Está a trabalhar com o formulário de contacto? Onde podem dar o seu feedback? Responderá diretamente aos pedidos de apoio ou será que outro funcionário fique encarregue dessa tarefa? Informa o seu cliente no seu modo online quanto tempo demorará aproximadamente a responder, para que eles saibam quando voltará a contactá-los.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 pode aprender e descobrir como se quer diferenciar os restantes. Muitos serviços de software também têm uma versão gratuita limitada ou uma versão experimental gratuita. experimente os e descubra se este software é para si e para as suas necessidades. Contactar o apoio ao cliente. Se não tiver a certeza sobre algo antes de comprar, não se esqueça de contactar o seu apoio ao cliente e perguntar. -o. Isto não só lhe fornece a informação desejada, como também lhe dá alguma visão da sua política de apoio ao cliente se demoram vários dias a responder, se lhes estão a dar informação útil e o compro e o teixão. Poderá precisar do apoio ao cliente mais tarde, pelo que é sempre bom conhecer os seus serviços de apoio ao cliente. A internet é vastíssima e cheia de avaliações, seja em formato de vídeo ou de texto. Informe-se, pesquise as opiniões e descubra se o produto é realmente aquilo que promove, move, ou se o serviço tem uma boa aparência, mas esconde algumas surpresas no seu interior. Portanto, estes foram os pontos mais importantes ao criar a sua própria loja online. Claro que existem outras instruções úteis, disponíveis online, se quiser saber mais. Agora que está pronto, está na hora de começar a desenvolver.